O pensamento cria a sua realidade ou o pensamento positivo atrai situações positivas que na mesma caixinha que estão os meus sonhos estão os meus medos por isso a maneira certa da gente coordenar o nosso subconsciente é falar de forma afirmativa imperativa eu espero que essa analogia seja o suficiente para cair a ficha para que vocês consigam ligar um, um observador interno na mente de vocês e comecem a selecionar melhor os pensamentos que nós estamos vivendo numa, numa dimensão aonde é uma dimensão dual débito e crédito feliz, triste sozinho, acompanhado medo e amor não tem como o tempo todo a gente está oscilando as nossas emoções e nós somos muito influenciados pelo nosso meio externo pelo nosso meio ambiente. Quando você está com a sua mente consciente desperta, você consegue não permitir com que isso infiltre na sua mente. Mas a gente está só reprogramando essas imagens e a gente não está selecionando essas imagens. Sair da dualidade pode ser um grande desafio, é verdade, porque essa dimensão é a dimensão da dualidade. Mas a partir do momento que você se conecta e consegue estar consciente dessas imagens, você consegue filtrar e consegue dominar suas emoções e não ser dominado por elas. Reverter os pensamentos negativos em pensamentos positivos. A missão da nossa mente consciente é que a gente não saia da zona de conforto, é que a gente fique parado realmente ali. Quando eu tenho um pensamento negativo, o que, que ele está me mostrando? Aonde está o meu medo? Aonde está a minha sombra? Só que o grande lance é eu não deixar ele enraizar. Eu vou olhar para esse pensamento, eu vou agradecer por ele estar vindo na minha tela mental e automaticamente eu vou substituí-lo. Como que a gente vai reprogramar a nossa mente? Durante três vezes por dia eu vou afirmar o contrário disso. Da ansiedade, por exemplo, eu sou serena, eu sou sábia da timidez, eu sou comunicativa, eu sou expansiva. Se você consegue gravar isso por três vezes na sua tela mental, por 60 dias consecutivos, você consegue reprogramar o seu inconsciente. Então, plante no seu jardim com a mesma segurança que um agricultor semeia a sua planta no chão. O agricultor, ele não tem dúvida, ele acredita no princípio da criação, ele acredita no princípio da vida se você começar a acreditar no funcionamento da sua mente você também colherá novos frutos decrete eu sou o eu sou é a afirmação mais criativa do universo quando você fala eu sou você ativa todo o princípio divino que há dentro de você quando você fala o eu sou e você sente a vibração disso você muda a sua fisiologia você muda a energia do seu corpo como está a sua saúde? Você já encontrou a sua plenitude profissional? Você faz atividades que você ama com frequência? Você conhece lugares incríveis todo ano? Se o pensamento cria a nossa realidade, a resposta para essas perguntas deveriam ser positivas, afirmativas e construtivas, certo? As pessoas têm chegado cada vez mais ansiosas, depressivas, sem estima, com síndrome do pânico, com transtornos, sobre como cocriar a nossa realidade e como funciona a nossa mente. Como seria minha postura corporal? Como que eu sairia de casa? É esse sentimento que vai colapsar com a sua realidade. Dessa maneira, você vai estar ajudando o seu subconsciente a manifestar e a criar o seu desejo eu sou, faça uma lista, visualize você no seu eu sou ideal e coloque todas as qualidades que você gostaria e faça isso repetidas vezes, se você quer ter um bom resultado na academia um, e, e uma vez por mês você vai conseguir o resultado, é a mesma coisa com os nossos exercícios mentais para que eu consiga ter resultado, eu preciso repetir, repetir, repetir, repetir, fazer com frequência e isso vai criar a minha nova realidade quando você imagina e traz o sentimento para aquela imaginação, você também cocria a sua realidade. Que quando você está. A melhor hora para fazer essas visualizações e essas afirmações é quando você está num estado de relaxamento profundo. Então, preste atenção como que você vai para a cama, como são os seus hábitos. Se você vai para a cama com o computador, se você vai para a cama com a televisão ligada. E eu vou fazer um desafio para vocês: que é ao dormir, toma um banho, desliga os aparelhos deita na sua cama, refaz o seu dia e vê tudo o que você tem para agradecer durante o dia. E quando você estiver em, relaxa em relaxamento, já estiver bastante relaxado, você vai projetar na sua tela mental comando, ordem. E você vai projetar na sua tela mental como se fosse uma tela de cinema. E você vai se ver ali como se você fosse o diretor da sua história, como se você fosse o personagem principal da sua história. E você vai colocar ali todos os seus decretos do Eu Sou. Mas você não vai pedir, você vai comandar com frases curtas e afirmativas. Eu sou próspero, eu sou saudável, eu sou a cura, eu sou cada vez melhor. E sente, busca o sentimento, busca a emoção daquilo. Torne tão real como se você realmente estivesse ali. Coloque cor, luminosidade, amplia a imagem na sua tela mental. E você vai ver o que vai acontecer num prazo de três meses. O milagre realmente vai acontecer. Por quê? Porque você é o diretor da sua vida. Você é o comandante da sua alma. Você é o mestre da sua vida.